Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é 10 coisas que você não deve fazer para emagrecer rápido. Ai, professor, então, eu fiz algumas coisas aí e emagreci rápido, mas depois eu acuperei todo o peso de volta, sabe? Onde foi eu errei? E muita gente ainda me pergunta, Zanon, mas é possível emagrecer rápido e sem efeito sanfona? Muitas vezes as palavras mais realistas podem ser usadas juntas quando falamos de emagrecimento seria rápido e com efeito sanfona ou lento e desanimador. Infelizmente, isso tem sido a realidade da maioria das pessoas que tentam emagrecer. Sabe por quê? Porque elas não têm as estratégias certas para aplicar na hora de emagrecer. Isso porque a maioria das pessoas quando tentam emagrecer, elas acabam usando estratégias ineficientes. E pior, Estratégias que ainda podem piorar o emagrecimento e deixar o seu metabolismo ainda mais lento. Eu trabalho principalmente com emagrecimento com pessoas acima dos 40 anos, onde precisa de estratégias específicas para acelerar o metabolismo e emagrecer. E é possível sim emagrecer rápido. E se você quer saber mais como, entra aqui no meu Instagram, confere lá que diariamente eu trago estratégias para você aplicar e emagrecer depois dos 40 anos. Mas hoje eu quero trazer aqui o que você não deve fazer quando deseja emagrecer rápido. Pois antes de você aprender o que deve ser feito, você primeiro tem que saber o que você não deve fazer. Então segue 10 coisas que você não deve fazer para emagrecer. 1. Um, você não deve parar de comer para emagrecer. O teu corpo precisa estar alimentado para o teu metabolismo estar acelerado e manter o equilíbrio do seu organismo. Então é necessário comer para emagrecer, com balanço calórico negativo. Mas você deve comer, sim! Então não pare de comer se você deseja emagrecer. 2. Longos aeróbios ou treinar várias vezes por dia. Não adianta treinar dobrado, não adianta passar horas caminhando na esteira, ou pedalando na bicicleta, ou treinando em excesso. Não! Para emagrecer você precisa estimular o seu metabolismo, deixar ele mais acelerado e você treinar a mais, você vai queimar apenas algumas calorias a mais. Enquanto para emagrecer de modo eficiente, o exercício serve para ativar e acelerar o seu metabolismo. 3. Você não deve parar de jantar. A maioria das pessoas acredita que deve cortar a janta para emagrecer, porém, não adianta cortar a janta, você tem que equilibrar o seu consumo calórico diário. Parar de comer, parar de jantar, não acelera o teu emagrecimento. 4. cortar o carboidrato. Não, o carboidrato não é um vilão. Você pode emagrecer comendo carboidrato, você pode emagrecer tendo uma dieta que você gosta, tendo uma alimentação que você gosta. Lembrando que o ponto principal é a qualidade dos seus alimentos e a quantidade. Precisa estar num balanço calórico diário ideal e pode ter esse carboidrato sim e você pode comer carboidrato à noite sim. Porém, se você já faz uma dieta low carb, uma dieta cetogênica e se dá bem com ela, tudo bem, você pode continuar com ela. Porém, ela não é mágica e se você quiser comer carboidrato e emagrecer junto, você pode sim. 5 só comer sopa não faça isso seu corpo precisa de energia para emagrecer a dieta da sopa é ineficiente você vai emagrecer rapidamente e depois vai recuperar todo o peso novamente quando você voltar para uma alimentação normal seu corpo precisa de energia para emagrecer 6 substituir refeição por shake não faça isso! Quando você substitui refeição por shake, você não tem a mesma qualidade que você tem nos alimentos sólidos que você tem no shake. Você não consegue ter uma saciedade da mesma maneira que você tem com alimentos sólidos que você tem com shake. Os alimentos, a qualidade dos alimentos naturais são muito melhores que do shake. E você não consegue sustentar por um longo prazo e não faz bem para sua saúde. Se você quiser tomar um shake de vez em quando, não tem problema mas não substitua as suas refeições por shake 7 se encher de suplementos termogênicos não o termogênico não vai te fazer emagrecer mais não vai acelerar o teu metabolismo e a diferença que ele vai fazer é mínima nesse processo infelizmente os termogênicos é, legalizados aqui no Brasil eles não têm a condição de acelerar o seu metabolismo e os não legalizados fazem mal para a sua saúde e não é indicado pois você pode ter sérios danos decorrentes, é isso. 8. Utilizar diuréticos para emagrecer. Diurético não emagrece, diurético te faz eliminar apenas água e o seu corpo desidrata. Toda vez que o seu corpo desidrata você acaba deixando o seu metabolismo mais lento, pois o seu metabolismo precisa de água para ocorrer tudo bem. Nosso corpo é feito de 70% água e para estar tudo funcionando funcionamento normal, e o seu metabolismo está acelerado para emagrecer, você precisa estar bem hidratado. Quando você toma diurético, é normal que você diminua o peso na balança, Porém é só na balança, o que você eliminou foi água. Fora que depois ainda tem um efeito rebote de você ficar inchado, de acumular mais água que o normal, por, pelo teu organismo ter ficado sem. Então, além de não funcionar, deixar teu metabolismo mais dentro, ainda tem um efeito rebote após o consumo do diurético. 9. tomar laxante para emagrecer. Laxante não emagrece. Laxante vai te fazer cagar a mais. Vai diminuir o peso na balança por quê? Porque vai diminuir a quantidade de fecal que está na sua barriga. Então o que acontece? Vai subir na balança, vai ter menos coisa dentro da sua barriga, vai ter menos água porque você hidrata também. E a tua barriga vai estar mais seca, vai estar mais desinchada, porque foi eliminado o que eu tinha ali. Porém, isso não vai te fazer emagrecer. Porque para emagrecer você precisa perder gordura. Quando você se alimentar normal, você vai voltar a ficar com a barriga inchada novamente. E pior, também tem um efeito rebote e também deixa o seu metabolismo mais lento, acaba com a sua flora intestinal e diminui a absorção dos nutrientes necessários para a tua saúde e para o teu organismo funcionar bem e o teu metabolismo estar acelerado. E 10. Utilizar remédios para emagrecer. Utilizar remédios causa muitos danos à sua saúde, deixa seu metabolismo mais lento e causa um efeito rebote gigantesco depois. A maioria das pessoas que utilizam remédio para emagrecer depois de seis meses, um ano, estão quase com o dobro de peso a mais daquilo que eles emagreceram com o remédio. Pois, além de você não mudar os seus hábitos, que é o que mais importa para você emagrecer, você causou sérios danos à sua saúde. Então, não tome remédio para emagrecer. E lembrando, se você quer emagrecer e deseja emagrecer rápido, Primeiro você precisa saber o que não deve ser feito para emagrecer e foi isso que eu trouxe aqui para vocês hoje. Fechado? Se você tem qualquer dúvida quanto ao emagrecimento, principalmente depois dos 40 anos, me chama, me conta a sua história, me traga a sua dúvida para que eu possa trazer aqui como temas para você. Fechado? Um abração e até a próxima!